Não se esqueça de se inscrever no canal e comente aqui o que você achou do vídeo. Essa escalada da dependência e dá a liberdade de fato para ele que é econômica. Ninguém vai chantagear esse cara para votar no outro por causa do Bolsa Família. Porque ele vai falar aqui ó, eu tenho minha renda. As pessoas elas querem essa dignidade. A questão é que o Estado brasileiro faz das pessoas é, reféns de programas sociais. Então elas mantêm as pessoas miseráveis. O Estado mantém as pessoas, os políticos, mantém miseráveis, porque não querem essa pessoa independente. O melhor caminho é a gente trabalhar com a independência dessas pessoas. Sempre vai ter gente pobre e sempre vai ter gente na fila do benefício social. Mas quanto menos, melhor, certo? certo. Menos melhor. Claro. Essa pessoa vai estar tá gerando riqueza, vai estar tá produzindo e tal. E sempre atrelado na, a, a essa saída. Então, para mim, esse é o caminho. E aí, de deixar o Estado cada vez mais sequinho. Com o Estado cada vez mais sequinho, a gente paga menos imposto. Se a gente paga menos imposto, sobra mais dinheiro no nosso bolso. E aí Sim. eu posso fazer o que eu quiser com o meu dinheiro. Não é o Estado que tá me dando. Já fica aqui, eu nem dou para ele para ele me devolver. Uhum. Entendeu? Essa é a lógica de uma cabeça liberal de fato.